Bom dia pessoal, mais um debate na China é começando pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem Não fiz muita coisa, porque a gente já chegou cansado e tudo mais, então foi só pra dar um oi Não deixar vocês sem saber o que tá acontecendo Então, hoje a gente tá vindo visitar a Grande muralha da China, cara, irado demais ah, A gente não chegou ainda, a gente tá aqui, fez uma parada pra ir no banheiro e tudo mais Mas estamos chegando na Grande Mulher da China, essa é uma das coisas mais loucas que eu já fiz Além das coisas loucas que eu já fiz na minha vida Então, cara, se você tá interessado nesse vídeo Fica comigo e check it out A gente chegou aqui na, no pé da montanha Que é onde a gente vai subir E pelo efeito a gente tem que subir a grande muralha a pé <risos> Mais um negócio que eu vou morrer Se vocês viram os vídeos de Bali, vocês viram que a gente subiu um vulcão e eu cheguei lá em cima que assim chegou só meu minha alma mesmo, assim porque o corpo ficou lá embaixo. Pera aí, a Paula falou que a gente vai ter que subir o teleférico. <risos> eu tava te zoando, Ai véio. que menina besta, velho. Quem vai subir até lá pé, mano? Tem nem um louco Ai, não. Que menina besta. É, é linda essa menina. Véio. A gente conseguiu comprar os um tickets de teleférico. Não foi muito barato, não. Coisa de 20 dólares cada. Mas a gente, a gente vai subir de teleférico. A muralha da China e vamos descer de tobogã, cara. Isso vai ser uma experiência engraçada. O que aconteceu, o que aconteceu é que é um teleférico do tipo aberto em aberto. Eu achei que era um bondinho, tipo o do Cristo. E a Babs tá de. Porra, não, Chegou... não é isso que importa. O que importa é que eu tenho medo. Ô, oh, bebê. Para de matar. O que está acontecendo aí, Babs? Ai meu Deus, tem que fazer muito que da estúpida, meu é de boa, velho. Ah, está no teleférico. <risos> da hora. Eu odeio teleférico. Ah, o teleférico é mó legal. Caralho, Olha caralho, velho. caralho. Eu tenho muito medo. Dá uma dar tchauzinho para estúpida. A hora que eu comprei o ticket, eu achei que era um bondinho, tipo aqueles do Rio do Cristo. <risos> Não, porra no um teleférico. Tá chegando, gente. Vai acabar. Nossa, olha muralha. Pô, eu tô suando o filme. A mão tá molhada. Chegamos na muralha da China. Viemos de teleférico, cara. Paula cagando de medo. É um carinho, é um <risos> cara, eu tô na muralha da China, brother. Isso é muito. Muito, muito não, não. É, Olha, o, coisa, olha né? o céu atrás, que bonito que tá. Olha ali, velho. Olha ali atrás. Cara, que insano, velho. Que insano. Que lugar... É o tipo de lugar que você só vê em filmes da Mulan, ou livros de história, ou, cara, sabe? Tipo, você nem imagina que o Pará existe de verdade, assim, sabe? É inacreditável, tipo, parece que não existe, parece que não, não é, não é. Não tô aqui, não existe, isso aqui é um sonho, tipo... Que isso, cara? Que loucura, que loucura. Um pouco de história pra vocês. A Muralha da China foi construída 220 anos antes de Cristo. E sim, desta vez eu fui pesquisar pra falar certinho. Ela foi construída há 220 anos, começou a ser construída há 220 anos antes de Cristo, cara. Então, esse lugar tem, tipo, mais de 2 mil anos, cara. É uma coisa muito louca. Foi construída, na verdade, na era Ming, para afastar o exército mongol da invasão da China. E também foi construída por, assim... Estima-se um número entre 700 mil e 1 milhão de chineses. É, Estima-se que pelo menos 80% dos construtores da, da, da muralha morreram de fome e de frio. Ou seja, né? ah, no começo tem algumas especulações, na verdade, de que o, o, primeiro, a primeira, o primeiro rei da China que quis fazer, o primeiro imperador da China que quis fazer a muralha, era só um louco por construções e começou a construir uma parte e resolveu fazer isso para o mundo inteiro. E isso são histórias, né nada comprovado Mas ao longo dos, do milênio, ao longo dos dois milênios de construção da muralha a, Os outros imperadores foram construindo e continuando a muralha Até ela ser construída no final Que foi acabar para lá é, 1650, né? É, por aí, por aí 1650, por aí Então ela demorou mais de dois milênios para ser construída E ela tem uma extensão que liga... De uma ponta a outra da China Para manter os invasores do norte Longe da China Embaixo Então agora é hora de descer o Cara, que maravilhoso Vamos sair aqui da mulher da China Voltar para Beijing E comer alguma coisa Que a gente está morrendo de fome Tinha almoço incluso, incluso. Então, aqui é é. Ai meu Deus It's happening. Que da hora. Ai, carai. Irado. Cuidado. Quero ir de novo. Não sei o que é, mas é algum tipo de vegetal. A gente saiu lá da muralha da China e agora estamos indo na Cidade Proibida. Dar uma volta por lá também, mostrar tudo pra vocês. A gente ia fazer isso amanhã, mas acabou que saímos lá muito mais cedo do que a gente imaginava na muralha da China. Então, estamos indo agora pra Cidade Proibida ver qual é que é também.